Shalom a todos que estão assistindo a este canal, Venho por meio deste vídeo trazer uma palavra de esperança, não nas coisas dos homens, mas sim pautada naquilo que o Criador nos deu, e também pela qual o seu filho Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico moderno é mais conhecido como Yeshua Hamashiach. Ele fez uma declaração ao dizer assim, portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E esta declaração nos mostra o quanto é importante lembrar dos ensinamentos do verdadeiro Mestre e enquanto muitos ficam se debatendo em nossos dias sobre o arrecadamento de alimentos, a própria humanidade é quem faz este caos estar pairando em nosso meio. Sei o quanto é difícil falar sobre este assunto, mas também não posso deixar passar tudo isso assim de qualquer maneira. Devemos estar certos daquilo que nos faz ter esta esperança. Continuando. Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a Eva do Campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e é a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Eu vejo que através deste ensinamento é muito intrigante para nós, somos seres dependentes de tantas coisas que existem na face da terra, por isso eu digo mais uma vez, que este assunto é bastante delicado, mas como a palavra nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que venho trazer aqui também um conteúdo que nos traz essas informações sobre estes fatos que o Criador proveu para o povo o alimento. Se confiarmos passaremos pelas mesmas situações também, mas devemos confiar nele. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? O Todo-Poderoso nos conhece muito bem, sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, o quanto precisamos dele, por isso ele quer que o homem se chegue a ele mas o homem sempre querendo ser maior, acaba fugindo do real sentido que o Eterno nos deu para reconhecer. O homem quer ser um ser independente e sempre acaba quebrando a cara, mas quando ele reconhece o valor, indo em busca ao Criador, as coisas vêm naturalmente e na mesma medida que o faz através da busca com perseverança e paciência, Aí daí a gente entende uma coisa. Se o Criador ele é paciente, devemos também ser da mesma forma, embora não seja tão fácil assim. Mas como se expressa no versículo, podemos identificar algo que seja muito gratificante. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Ele nos responde no tempo certo. O importante é saber o que estamos querendo, por muitas vezes pedimos mal e acabamos não obtendo êxito em nossas buscas e no pedir mal, por isso não alcançamos o que estamos pedindo e muito desiste daquilo que é para continuar na sua jornada de fé, perdendo as esperanças e esperança é manter a cada dia esse foco para alcançarmos a misericórdia e o poder de Deus em nossas vidas. Eu vou ficando por aqui e que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome é, em hebraico, Yahushua Hamashia. Amém.